Olá pessoal, eu sou o Spartini e muito bem vindos ao meu canal, aqui vão encontrar todo o tipo de jogos, seja em direto, guia ou apenas gameplay, se algo vos interessa, subscreva o canal e dá já um like neste vídeo para o algoritmo do YouTube, agradeço imenso. E então, hoje vou-vos falar da Pearl Abyss, é uma empresa que foi constituída em 2010 pelo KindleL e o Young Jasmine. A principal razão que me faz adorar esta empresa é, sem dúvida, os jogos que têm lançado e que ainda vão lançar, neste caso, ou o BDO ou o Black Desert Online, o trailer que estão a ver agora. O Black Desert é para mim, sem dúvida, o melhor jogo de MMO RPG que joguei na última década. É estupidamente é, é incrível. É um jogo imersivo que nos permite fazer tanto PVP a grande nível, como PVE e life skill As life skills ou profissões, como quiserem chamar, estão muito bem desenhadas. permite nos facilmente conjugar umas com as outras. Do fishing, por exemplo. Podemos transformar aquilo que apanhamos em cookie do Gather a mesma coisa, podemos usar em paralelo com cookie ou alquimia se assim preferirmos. Depois temos outro tipo de, de life skills, de profissões hunting, o training que serve para a evolução de cavalos e posteriormente trocá-los ou vendê-los, temos o farming, o sailing, enfim, temos muito, muito por onde escolher. O PVE tem vindo a melhorar imenso. Temos zonas que nunca mais acabam, zonas fortes, zonas fracas, zonas assim no intermédio para quem está a grindar de forma mais relax. Tudo vai depender do nosso objetivo do jogo e também muito do nosso guia. À medida que vamos evoluindo, vamos também querer experimentar aquelas zonas mais difíceis e mais pesadas para quem gosta de fazer PVE. É um jogo que eu mais jogo atualmente e continua a jogar desde o seu release para a Europa e Estados Unidos, em 2016. Mas a empresa Pearl Abyss não ficou por aqui. Lançou em 2018 a versão Black Desert Mobile, que é o que vocês estão a ver agora no trailer, com um grafismo novo, uma jogabilidade muito diferente da versão do PC, que era de, de se esperar já que estamos a falar de um jogo de mobile. Ainda assim, o jogo foi um grande sucesso, tendo mesmo em 2018 ganho cerca de 17 prémios de distinção como por exemplo através do Google Play o melhor e mais competitivo jogo de 2020 outro grande destaque que o Black Desert tem tanto na versão mobile como na versão PC é a capacidade de customização que temos nos nossos caracteres. é incrível o realismo e a forma como podemos estruturar toda a cara o corpo dos nossos bonecos é, é uma grande, grande inovação que o Capra colocou no mercado. As missões no Black Desert Mobile são ligeiramente diferentes, apesar de haver as mesmas, mas são ligeiramente diferentes da versão PC. São mais básicas, apesar de ainda assim conseguirmos eh, nos divertir bastante evoluindo uma ou outra profissão, ou mesmo todas, se assim o quisermos. Na versão mobile temos uma função que todos gostaríamos de ter no PC, que é, digamos, o auto-farming, <risos> em que nos permite, ou o auto-grind, em que nos permite estar a ganhar XP sem realmente estarmos a jogar, e para aqueles tempos mortos, isso é sem dúvida perfeito. Em maio de 2020 a PA decidiu disponibilizar um jogo que já tinham testado, integrado no Black Desert de PC que se chama Shadow Arena, que é o trailer que estão agora a ver. É um Battle Royale, um MOBA, ou para, que, para quem desconhece o nome, é um Multiplayer Online Battle Arena. Todo envolvido com os caracteres do Black Desert Online, mas que, porque na altura o, o Shadow Arena estava de certa forma a dar cabo do mercado do Black Desert, eles acharam e a meu ver bem de construir um jogo à parte, aproveitando aquilo que estava feito, mas ter um jogo à parte onde o pessoal pudesse fazer um Battle Royale com as personagens que mais gostam no BDO, no Black Desert, e assim ter aquela vertente só de PVP, apesar do sucesso, ainda assim acho que esta é a versão do Black Desert, o Shadow Arena, que menos sucesso teve pelo facto de ser um, um Battle Arena. Temos hoje em dia no mercado de muitos models, muitos Battle Royale, que já estão há alguns anos no mercado e, e de certa forma conquistam um pouco todo o mercado e estes novos jogos que tentam ter também o seu espaço têm alguma dificuldade agora a entrar nesse meio. E agora, para mim, aquele que vai ser um jogo fabuloso de 2021. Isto está previsto para o final de 2021, mas poderá ser prolongado para 2022. Tem gráficos, tem história, tem multiplayer. A jogabilidade é aquela que estamos habituados no Black Dessa. Portanto, fenomenal. Vai ser sem dúvida um jogo incrível. A PA reforçou que este novo jogo tem um foco mais de história, o que é bom. É, pronto, indica também que será single player sendo que já tem um MMO disponível, né? que é o Black Desert, portanto acho que é uma boa aposta. A personagem principal será Macduff, que é um líder de um bando de mercenários, isto é numa era medieval, e ele tem que lutar com as responsabilidades de liderar a sobrevivência daqueles que confiam nele. A história passa em Pael, acho que é assim que se diz, onde cada personagem tem a sua narrativa e terá as suas próprias origens e histórias para contar, através de características únicas e que afetam desde cedo as nossas decisões e influencia também o equipamento que vamos usar. O jogo, como já disse, é uma versão single player, num sistema open world, no entanto, já nos foi dito que iremos ter a possibilidade de jogar em multiplayer num ambiente completamente diferente do modo história, mas que poderemos pronto, interagir com PVP ou com outros amigos e poder evoluir nesse sentido. A jogabilidade lá está é muito parecida com o Black Desert, como vocês vão poder ver aí no trailer. Então, houve pessoas ao início que, quando eles informaram que este jogo estaria a ser construído ou que estaria para breve a sua disponibilização para o público, houve gente que achou que este jogo ia substituir o Black Desert. A PA veio refutar uh, isso e dizer que não, isto é um jogo completamente à parte, muito focado na história e na personagem em si e não tanto no tipo MMO onde é necessário ter mais gente envolvida pronto aqui vamos ter eu olho para este jogo eu vejo muito o The Witcher que foi lançado já há muito tempo e na altura em que foi lançado era fabuloso e como podem ver, este é... Epá, a jogabilidade, e a forma como os ataques estão construídos, está, está, incrível, meu. está incrível. O grafismo, tipo, o design, a forma como eles estão a fazer as coisas, está fabulosa. É como temos agora o Black Desert, com o remaster onde eles agora evoluíram em termos de gráficos e aproveitaram a nova tecnologia da AMD e da Nvidia. Daí temos um grafismo muito melhor e com uma capacidade de FPS, bastante mais elevada e este jogo vai ter isso de certeza, este jogo vai vir fenomenal, fenomenal. Eu vou vos deixar aí ver o vídeo, o trailer caso ainda não tenham visto e vão, vão gostar, vão gostar de certeza. Ok, Gamescom 2021, Agosto, dia 25. Surgiu um trailer muito interessante da PA, doke É um jogo de elementos RPG, de ação e mundo aberto, seguindo muita a estrutura e o estilo de jogo que é o Pokémon. O objetivo do jogo, que utiliza a engenharia muito característica da, da Pearl Beats, é capturar criaturinhas colecionáveis chamadas doke os Dokibis são lendárias criaturas da mitologia e folclore coreana que, segundo as lendas, vivem em harmonia com os seres humanos e os ajudam a estimular os sonhos e daí ganham a sua força. Entre as várias funções do jogo estão o um sistema de combate em tempo real, lutas contra chefes, diversos veículos de transporte, atividades de pesca e equipamentos especiais que terão efeitos únicos. O jogo chamou a atenção do público pelo seu visual fofinho e o gameplay radical e muito divertido. Se não acham mesmo, vejam o trailer e vão adorar. E por último temos Plano 8, o próximo MMO Shooter de ficção científica da Pearl Abyss. O futuro delineado pelo Plano 8, o colapso da civilização levará os humanos a envolverem-se numa guerra global com drones, robôs e outros seres mecânicos. Para obter o melhor dessa variedade de robôs, os soldados precisarão atualizar as suas habilidades motoras e de guerra usando exosqueletos, armas de energia direta e dispositivos eletromecânicos. Um esquadrão de lutadores e trabalho de equipa parece ser os principais elementos de combate para derrotar esses inimigos cibernéticos. Sozinho pode ser uma tarefa árdua. O ambiente será interativo, onde os jogadores podem arrancar portas de carros para usar como escudos improvisados. Além disso, parece que os jogadores também serão capazes de arrancar postes de luz e usá-los como armas de combate corpo a corpo, ao longo alcance. Se algo a tirar do trailer é o facto de que tudo mostrado é. Filmagem do jogo, e não há dúvida que parece muito bem feito. Os jogadores serão capazes de personalizar totalmente a sua personagem e torná-la exclusivamente sua. A jogabilidade do Plano 8 jura em torno dos inimigos vestindo exosuits ou exosqueletes com uma variedade de habilidades atualizáveis. Com esses trajes ou com esses vestimentos, os jogadores ganharão vantagem no combate, voando, tendo força super-humana, escalando. Paredes, Além disso, todas as armas do jogo podem ser completamente personalizadas e modificadas para atender às necessidades do jogador. O jogo ainda está numa fase muito inicial de construção, mas acredito que vai ser outra grande bomba da UPPER E é isto pessoal, espero que tenham gostado e quanto a vocês, vejo-vos na próxima.